Como a gente sempre faz, mapa numa mão, câmera na outra e vamos descobrir Hong Kong. A gente se perdeu naquele emaranhado de ladeiras, ruelas. Foi amor a primeira visita. <risos> em três meses a gente estava de volta, dessa vez no inverno, porque a gente merece um friozinho. Depois de 365 dias de verão, foi uma delícia mudar um pouco, botar um casaco, pegar um ventinho frio no rosto. Fizinho de tarde bem gostoso aqui. Vou ver de longe como que vai ficar, acho que vai piorar. A temperatura estava baixa, e aí para compensar nas ruas, o calor humano estava intenso. Era a última semana do ano e Hong Kong transbordava de gente. Nas ruas, essa multidão, às vezes, era um pouco estressante. Agora, nos templos, acabava compondo um cenário bem interessante. Muita gente, muito incenso, velas, aquela fumaceira. bem diferente dos tempos budistas é, calmos e vazios que a gente tem em Singapura. Curando bem, até deu para encontrar um ou outro oásis de tranquilidade. E era o nosso momento de respirar um pouco, recarregar as baterias e se jogar no caos de novo. Não dá para se cansar de bater perna pelas ruas de Hong Kong. A rotina da cidade por si só já é de encher os olhos. Pra eles é um detalhezinho do dia a dia pra mim é a alma daquele lugar é o que eu vou levar de lembrança embora comigo Na segunda viagem, a ideia era sair um pouco do eixo é, Kowloon-Hong Kong Island e explorar as outras ilhas. Deixar o centro para trás, esperar novos ares, ver um pouco o horizonte para dar uma variada. em da cidade, a vida eu acho que passa mais devagar lá esse cantinho, essa pequena comunidade para contar um pouco da história. Os dias foram passando, a viagem foi chegando ao fim, mas ainda faltava o grande Finale, a virada do ano em Hong Kong. Por mais que a festa principal lá seja o um Ano Novo Chinês, o nosso Réveillon também é comemorado e as ruas ficam lotadas na noite do dia 31. E pra ver de perto, é um ponto badalado Sem saber muito o que esperar Eu me surpreendi com a organização A multidão estava bem controlada Pelo menos no início Mas na hora da virada não teve jeito O pessoal aglomerou ali Para a contagem regressiva E daí Muita música e festa até de madrugada. Eu não podia pensar num fim melhor para esse ano, que foi excepcional. Eu só tinha que comemorar, que agradecer. De ver o que, que esse ano que começava aguardava pra gente.